Você tá com seu steel frame torto e não sabe como consertar. Chamou uns profissionais que não eram tão bons. E aí, tá tudo fora de bruma, alinhamento, esquadro... Ferrou. Vai ter que jogar toda essa estrutura fora? Hum... Nada disso! Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Há quase 15 anos no mercado. Né? De drywall, steel frame, construção a seco, cobras em todo o, todo o Brasil e profissionais espalhados também por todo o Brasil. <risos> Se você não está assistindo, não deixe de assistir. A gente tem uma playlist incrível com passo a passo da construção desse puxadinho de steel frame. Tudo, tudo, tudo, tudo nos mínimos detalhes para você conseguir fazer o seu puxadinho sem problema. E vou contar a história. A gente tava meio enrolado. Chegou um momento que precisava de martelete, broca. Um trabalho muito braçal. E vou ser bem sincera. Eu, Helena Rodrigues, não sou a melhor pessoa pra prumo nível esquadro. Não sou. Não sou. E aí chamei uns pedreiros aqui, né, da região pra me ajudar. Menino, mas os caras eram pior que eu. Mas pior do que eu. Eles conseguiram deixar o steel frame mais torto do que eu deixaria. E sendo que eu e meus primos, né, que estamos fazendo em família... Eu meus primos, a gente já deixou tudo montado, eles só tinham que verticalizar e aprumar tudo. E meninos, homens não verticalizaram tudo torto, uma torta assim, ó. Aí, o que, que aconteceu? Busquei minha rede de contato, Networks, porque, gente, eu juro pra você, eu tenho lista. Eu já treinei mais de 1.200 homens que trabalharam para mim, passaram por mim. E aí, eu encontro crias por aí, aí encontrei uma cria aqui em Salvador. E foi, eu mandei mensagem. <risos> mandei mensagem. Falei, preciso de ajuda, meu Deus, preciso de ajuda. Chamei os pedreiros, os pedreiros fizeram tudo torto, era mais ajudante do que pedreiro, meu Deus. Tô com um montador incrível agora me ajudando. E vou mostrar pra vocês passo a passo como é que a gente tá consertando esse steel frame torto, né? Sem perder a estrutura, isso é muito importante. Que várias pessoas que... É... Que tem obra de steel frame, contrata a mão de obra desqualificada, igual eu fiz, né? Pode acontecer, um profissional te diz que é qualificado, mas no fundo ele não é qualificado. E aí você fala, perdi todo o material. Não perdeu todo o material, vou te mostrar alguns truques nesse vídeo agora, do que a gente tá fazendo para consertar a nossa estrutura e ela ficar tintim por tintim. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, ó, primeiro ponto, a gente verticalizou, né? E se vocês têm acompanhado a nossa playlist... É um pórtico duplo, são dois, duas treliças desse lado e duas treliças daquele lado e duas vigas duplas reforçadas, inclusive a gente mostrou e explicou sobre esses reforços no vídeo. Então o que, que a gente fez? A gente deixou esse pórtico aqui, que era o mais alinhado, como base e ia pegando a estrutura e a gente vai alinhar ela baseada naquilo. Então a gente está, nesse momento, soltando os parafusos para alinhar essa coluna Baseada nessa coluna E aí a gente verticalizar ela alinhadinha Mesma coisa com a viga Se bem que a viga está muito parecida, né Geral? Está bem parecida a viga Então a viga eu acho que a gente não vai mexer não A gente vai mexer mais nos pilares né? E na hora de botar eles em pé A gente dá uma nivelada e uma alinhada nele Então o primeiro ponto para você conseguir Alinhar e nivelar é buscar Uma referência igual a gente buscou Essa referência aqui Bater medida de lá pra cá E se precisar, solte os parafusos Igual a gente tá soltando aqui Pra bater a medida e reparafusar novamente Então essa é uma primeira etapa Ajustar o que você tem no local Ó, então a gente terminou de alinhar Aí encaixou já de volta na base Pra manter os quadros, ó Botou uma travinha, tá vendo? Por isso que é importante sempre você ter uns perfis extras para fazer escora, para fazer tudo direitinho. Aí agora a gente tá prendendo um pilar no outro, bonitinho, ó. Aliás, ele não tá 100% porque eu e meus primos que montamos, né? Ah! Mas aí vocês estão vendo como tá ficando mais niveladinho? Tá ficando show de bola. Então o truque é esse, viu, gente? Você não perde as peças, né? Diferente da alvenaria. Alvenaria, você quando bota torta, quebra e faz de novo. Não tem jeito, né, geral? Esse foi aqui a gente consegue reaproveitar tudo, é só ir parafusando. Vai, explica aí o que você está fazendo. Eu vou, eu vou aqui ah, aí eu vou travar aqui, para poder botar, travar por dentro uma peça na outra. Tá botando um potinho de parafuso só para travar, né? Ah. Tá botando. Sair, é. Esse, Esse aí vai sair depois. Ah, alinhar. É aí você vai travar por dentro um pilar dentro, no outro. Um pilar no outro é. Isso aí. Topzera Ó, tranquilo Isso aí foi cria de Cícero André <risos> E Cícero André me pegou no comecinho, viu gente? Vou te ser bem sincera Cícero André me conheceu criança Ele trabalhava com meus pais, né? Me conheceu criança Olha só isso, viu? É desgraça aí tem, tem um povo de obra aí que me conheceu criança, isso é engraçado. Aí, tô aquele sacaneio, tipo assim. Ele era uma criança feia, ainda bem que você cresceu e ficou bonita. Ah. Vocês já viram? O que, que é ter um profissional numa obra, minha gente? Olha só, eu saio, voltei e ela está pronta. Agora eu vou ter que gravar vídeo explicando aqui para vocês. Não, agora é sério, para estar tá encerrando esse vídeo, porque esse cara chegou aqui. E consertou o steel frame torto, não era isso? E aprumou tudo, gente. Usou as vigas de piso ainda pra aprumar. Foi só eu sair rapidinho pra buscar o material, ele já chegou! Agora vamos lá, encerrando. Que a gente começou o vídeo pra consertar o steel frame torto. Vamos explicar tintim por tintim o que você fez aqui? Desmontou ele, chamou ele pro esquadron, uhum. arrou ele todinho, depois nivelou e passou, passou a estreliça, E a treliça de cima ajuda a trevar. Ajuda a travar aí. Mexe nada. Você pode subir aí tranquilo, andar em cima, que já tá reforçado. Pode subir cinco popotas. Mas... Pode subir aí que tá tranquilo. <risos> e olha só, viu só, gente, como é que conserta esse tipo Aí você vê como é que é simples. No fundo, você não perde estrutura. É questão de tirar os parafusos e reparafusar de novo a prumão do esquadrejão Bonitinho. Ah, lindo! Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, não deixe de dar nossa curtida, dar nosso like... fazer ali. Isso o cara fez, gente, uma manhã. Você acredita nisso? Uma manhã. Então, com boa vontade, bom profissional, ele apruma, linha tudo direitinho, mesmo que sua estrutura tivesse assim, quase que condenada. É só paciência e bons profissionais. Ai, ah, esse aqui é cria da Dama do Gesso, viu só? E se não assistiu os outros vídeos do nosso especial, assista, porque o puxadinho a varanda da Tia Dulce. Fala sério que não tá maravilhosa. Ah, que ela tá maravilhosa, viu? Ah.